Here it comes! Boom Bem-vindos a mais um vídeo no Boom Chakalaka. e quem já me acompanha há algum tempo aqui no canal, conhece os meus vídeos de 10 perguntas, né? De perguntas com alternativas. Por exemplo, eu já gravei aqui com o DPC 2%, já gravei com o Yuri Fonseca, com o Gui do Café Belgrado, com o Gui do Big Shot Pod, com o Felipe e com o Heitor do Buzzer Beater, bem-sudo do Zona do Garrafão, Laza do Live Basketball BR, Tomás de Scalene, André Fran, e agora, com vocês. Sim, há dois ou três dias atrás eu fiz 10 perguntas de alternativas A, B e C no perfil do Bunchakalaka no Instagram, que é Bunchakaland, pra quem não me segue, segue lá a partir de agora. E depois que bateram as 24 horas eu tive os resultados finais do que vocês votaram. Resultado final das votações. E eu vou mostrar aqui uma por uma da votação de vocês, por maioria simples, a alternativa que foi escolhida como acerta, e eu vou falar algumas curiosidades sobre cada uma das dez perguntas que eu fiz. Então aí vai, 10 perguntas no Instagram, featuring todos vocês. A pergunta número um era qual o jogador mais novo a entrar em quadra? As alternativas eram Kobe Bryant, Andrew Bynum e Jermaine O'Neal. A resposta correta era Andrew Bynum. Esses três jogadores foram direto da high school para a NBA, da escola para a NBA quando isso era permitido E são os três jogadores mais novos a entrar em quadra até hoje em um jogo de NBA O Andrew Bynum vence porque ele entrou com 18 anos e 6 dias de vida O segundo mais novo é o Jermaine O'Neal com 18 anos e 53 dias de vida E o Kobe Bryant é o terceiro mais novo com 18 anos e 72 dias de vida e vocês escolheram Andrew Bynum, resposta correta. Foram 1.937 respostas, o 2.179 ali em cima são as pessoas que olharam o story, mas não necessariamente votaram. 937 para Bynum, 48%, foi um tanto equilibrado, mas vocês mandaram bem. Pergunta número 2 foi qual a maior pontuação de Chris Paul na temporada 2019 2020? 31, 36 ou 41 eram as alternativas, a resposta correta era 31. E embora tenha sido uma temporada muito acima do esperado para o Chris Paul, ele não mostrou isso necessariamente na pontuação. Aliás, curiosidade, nenhum jogador de OKC marcou mais do que 32 pontos em um jogo nessa última temporada. E eu acho isso muito bizarro, porque só a média do James Harden foi 34,3. A média de um jogador foi 34,3. Em outro time tão bem sucedido quanto, nenhum jogador marcou mais de 32 pontos. E foi o Che Gueye Alexander. Isso mostra como o time de OKC era equilibrado. Vocês erraram feio. 31 pontos foi a alternativa menos votada. 284 de 1909, votos apenas 15%, 49% de vocês escolheram 36 pontos. Mas não, Chris Paul parou no 31. Pergunta número 3. Ah, e essa era a mais polêmica. Qual estado americano tem mais títulos da NBA? Califórnia, Massachusetts ou Texas? O correto é Massachusetts. Muitos não prestaram atenção na pergunta. A pergunta era qual estado com mais títulos. Vamos para a Califórnia. Os Lakers têm 17 títulos, porém 5 deles foram em Minneapolis, então esses cinco títulos vão para a conta do estado de Minnesota, então são 12. Os Warriors têm seis títulos, porém apenas quatro na Califórnia, e dois quando o time jogava em Filadélfia, vai para a conta da Pensilvânia, 12 mais 4, 16. O título do Sacramento Kings era na época que eles jogavam em Rochester, no estado de Nova York, então com 16 títulos a Califórnia perde para Massachusetts, porque o Boston Celtics sozinho venceu 17. Enganei vocês. 1345 de 1922 foi a alternativa mais votada em todas as perguntas juntas, colocaram Califórnia. Isso é 70%, apenas 23% acertaram Massachusetts, a resposta correta. Bom, até agora vocês estão 1 um de 3 nas respostas corretas. A pergunta 4 era, os Hawks foram campeões jogando em qual cidade? Baltimore, Milwaukee ou St. Louis? A resposta correta era St. Louis. Como St. Louis Hawks, eles venceram a temporada 57 e 58 em cima do Boston Celtics de Bill Russell, a única final perdida por Bill Russell em toda a sua carreira. Os Hawks se chamaram St. Louis Hawks entre 55 e 68, foram várias temporadas quando mudaram para Atlanta de vez e nunca mais ganharam. E eles também chegaram a ser Milwaukee Hawks entre 51 e 55. Baltimore eu inventei. Essa vocês acertaram, 1296 de 1836, o que dá 71%. Palmas para vocês. E para Bob Pettit. A pergunta número 5 era qual foi o primeiro escolhido na história da loteria do draft? Hakim Olajuwon, Patrick Ewing ou Brad Dory? O correto é Patrick Ewing, primeira escolha no draft de 85. Essas alternativas são as três primeiras escolhas nos drafts de 84, 85 e 86. A questão é quando começou a loteria do draft. Até o draft de 84, o primeiro lugar ele era decidido na moedinha, entre o pior colocado de cada conferência. Para 1985, que eles criaram o sistema de loteria, com o um sistema de retirar envelopes de dentro de uma vasilha. Dizem que houve mutreta para os Knicks ficarem com a primeira escolha e selecionarem Patrick Ewing, que o envelope estava congelado, e que o David Stern pegou o envelope mais gelado, mas nada foi provado até hoje. E vocês erraram. Apenas 350 de 1854, 19%, escolheram Patrick Ewing. A maioria foi de Brad Dorty, que não é um chute ruim, ele apenas foi escolhido um ano depois. Pergunta número 6 foi: qual desses três jogadores da NBA é fictício? Summer Winter, Michael Jackson ou Jameson Curry? O correto é Summer Winter, Verão Inverno. Eu inventei esse nome. Michael Jackson foi um jogador que sim existiu, ele jogou ali no final dos anos 80, três temporadas, e eu já fiz um drop aqui no canal contando rapidamente a história dele, eu vou deixar o link aqui em cima sobre o Michael Jackson. E o James On Curry, que parece um duelo individual em uma final recente da NBA, James On Curry, é o jogador com a carreira mais curta da história da NBA, 3,7 segundos. Esse foi o tempo total que ele ficou em quadra em sua carreira na NBA. E vocês erraram de novo, gente. Essa foi uma das mais equilibradas, o James Jameson Curry, que é com o O maiúsculo mesmo, ficou com 737 de 1.836 votos, 40%, enquanto o Summer Winter, a resposta correta, ficou com apenas 32%. Pergunta número 7 foi qual o recorde de jogos de um jogador em uma mesma temporada? 82 jogos, 84 jogos ou 88 jogos? A resposta correta é 88 jogos. Quem assiste o Buncha Calaca deveria saber dessa, né? Não só eu já fiz um vídeo, um drop, o meu primeiro drop, contando a história do Walt Bellamy e como ele conseguiu esses 88 jogos em uma temporada, como há dois vídeos ou três vídeos atrás, quando eu estava respondendo as perguntas do Instagram que vocês deixaram, eu falei que era uma, um recorde que dificilmente seria batido novamente. para quem não sabe da história, ele trocou de time para um time que estava seis jogos atrás do calendário, como ele jogou todos, ele acabou somando 88 jogos. E vocês mostraram que, prestam atenção, Aqui no canal, 1.136 de 1.813, 63%, acertaram em cheio. Walt Bellamy com 88 jogos. Só para atualizar, então, até este momento, vocês estão com 3 acertos em 7 perguntas. Pergunta número 8 foi quantos jogadores chineses já foram campeões da NBA? 0, 1 um ou 2? E, incrivelmente, o correto são 2. Vocês pensaram no Yao Ming e, no máximo, no Yi Yan, Yan correto? Pois temos outros dois jogadores chineses que já foram campeões da NBA antes dos campeões brasileiros, inclusive. O Mengke Batir fazia parte do elenco dos Spurs, campeão em 2003 quando ele jogou 12 partidas, enquanto o Sun Yue jogou 10 partidas pelo time dos Lakers campeão em 2009. Nenhum dos dois, contudo, entrou em quadra em algum jogo dos playoffs, porém, eles têm o um anel de campeão. E vocês nem suspeitaram disso. Apenas 300 de 1812 acertaram, 17%. A maioria chutou um campeão chinês. E aí eu me pergunto, vocês estavam falando do Meng Kebatir ou do Sun Yue? Pergunta número 9 foi... O Steve Nash é canadense, mas onde ele nasceu? África do Sul, Austrália ou Inglaterra? A resposta certa é África do Sul. E vocês acertaram. 1079 de 1805, 60%. Austrália sem acento em segundo lugar. E eu queria que vocês confundissem com o Kyrie Irving, que nasceu na Austrália. E no conto da Inglaterra, quase ninguém caiu. Última pergunta, pergunta número 10. Quem liderou a mesma temporada em pontos e em assistências? Tiny Archibald, Jerry West ou Russell Westbrook? O correto é Nate Tiny Archibald. E essas eu enganei bonito vocês. O Russell Westbrook, por exemplo, já liderou duas vezes em pontos e duas vezes em assistências, porém, nunca na mesma temporada. O Jerry West também já liderou uma vez em pontos e uma em assistências, mas não na mesma temporada. James Harden já conseguiu liderar em pontos e assistências. LeBron James, depois dessa última temporada também. E o Will Chamberlain também já conseguiram liderar nas duas, sempre em temporadas diferentes. Só o Tiny Archibald conseguiu na mesma temporada. Em 72-73, jogando pelo Kansas City Omaha Kings, com 34 pontos por jogo e 11,4 assistências, grande temporada, ficou em terceiro na votação para MVP e vocês caíram no conto do Russell Westbrook, 924 de 1771, 52% votaram nele. No Tiny Archibald, apenas 294 votos, 17%. Saldo final. 10 perguntas feitas por mim, vocês acertaram 4 e das 6 que vocês erraram, em 4 delas a resposta correta foi a menos votada. Outra maneta 4 para vocês. Mas eu concordo que algumas das perguntas eram bem difíceis, eu quis complicar. E é no erro que a gente aprende, né? Pelo menos é o que me diz o Duolingo quando eu erro três lições seguidas de italiano. <risos> Valeu, gente! Obrigado por quem participou, por quem votou. Recordes de views em todos os stories desses que eu fiz as perguntas. Quem não me segue lá, então, no Instagram é E eu devo fazer isso novamente logo mais. Muito obrigado a todo mundo que participou, que assistiu. Até o próximo vídeo.